da exclusão digital. Carta à presidenta Dilma Rousseff. A jornada vitoriosa que culminou na realização da 11ª Oficina para Inclusão Digital e Participação Social, iniciou-se durante a realização do 2 Fórum da Internet. Organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em Olinda, no começo de julho, o evento reuniu ativistas da tecnologia da informação e da inclusão digital de todo o país em plenárias lotadas. Durante o encontro, justamente no momento em que nós, ativistas da inclusão digital, reclamávamos por uma discussão sobre a crise instaurada nos programas públicos da área. Recebemos com surpresa a notícia de que a oficina, já tradicional fórum desses debates, realizada há 10 anos pelas entidades da sociedade civil, em parceria com os governos, havia sido cancelada. Não demorou muito para a indignação dar lugar à iniciativa. A sociedade se organizou e decidiu. A oficina aconteceria. Acreditamos que esse panorama de incertezas e ausência de diálogo é reflexo de uma indisposição para construir políticas públicas em conjunto com a sociedade civil. Durante a 11ª oficina, que por fim aconteceu, totalmente renovada e com ampla participação em Porto Alegre, o único representante da Secretaria de Inclusão Digital, de passagem pelo do evento, comunicou aos ativistas que a pauta mudou. A pauta mudou, mas os movimentos sociais ativamente envolvidos não foram consultados. Quem resolve o problema da inclusão digital? Quem são os atores... Quem são os parceiros? Política pública ou filantropia? Estes debates vêm sendo enfrentados ao longo de quase 12 anos. Chegamos a um patamar em que escrevemos inclusão digital como direito do cidadão, como algo que deve ser objeto de ação do poder público. Que deve envolver do governo federal ao poder local e ter as comunidades como atores centrais. Durante os dias 27, 28 e 29 de novembro, na 11ª Oficina para Inclusão Digital e Participação Social, em Porto Alegre, foram apontadas preocupações com o marco civil da internet que tramita no Congresso. O Plano Nacional de Banda Larga, que não decola, e as dificuldades das políticas de inclusão digital do governo federal. O futuro incerto dos CRCs, Centros de Recondicionamento de Computadores, do programa Pontos de Cultura e também do programa Telecentros BR. Oficinas práticas se debruçaram sobre soluções concretas e ações possíveis, junto às comunidades. Em espaços disputados, nos preparamos para continuar fazendo nosso trabalho no movimento e nas comunidades para realizar a 12ª oficina no ano que vem. A atual crise entre os membros da sociedade civil, a Agência da Inclusão Digital e o Governo Federal é fato. A criação dos Telecentros BR foi recebida com alegria no início do governo Dilma, justo por colocar sob a batuta de uma nova secretaria do Ministério das Comunicações, a de Inclusão Digital, todos os programas e iniciativas que estavam dispersos no governo. Mas a instalou-se. A relação entre os ativistas que tocam o projeto de inclusão digital e o Minicom é inexistente, pela falta de diálogo e de propostas de continuidade pactuadas com seus diversos parceiros de movimento social. Vemos numa construção conjunta com o um governo democrático e popular. E a opção pela descontinuidade dos programas, e especialmente desse diálogo e parceria, é um retrocesso nas conquistas da participação social. As evidências do abandono são alarmantes. Os números oficiais e públicos de que dispomos sobre o programa telecentro.br não são nada favoráveis. Dos 8.472 telecentros aprovados no edital que abriu o programa, apenas 1.193 unidades estão em funcionamento. 2.800 entregas foram feitas e não instaladas. E continuamos sem dados sobre a entrega e funcionamento de conexão. Durante a oficina, o mesmo representante do Minicom anunciou o recolhimento dos equipamentos que, depois de dois anos de espera, permaneceram em caixas fechadas, impedindo de, os mesmos de serem montados em locais que deveriam funcionar os telecentros. O que seria um local inadequado, quando o objetivo do programa é justamente chegar às regiões mais isoladas, com uma possibilidade de conexão com o resto do mundo? Afirmamos veementemente, o recolhimento não tem sentido. É preciso retomar a relação de confiança entre governo e sociedade civil, entregando os equipamentos às comunidades e permitindo que se apropriem deles, confiando que farão bom uso. Esse mesmo clima reflex também os programas de formação e de monitores, os multiplicadores da inclusão, anunciado o fim da rede de formação. O governo faz uma opção por substituir a formação em rede e continua solicitação antiga dos movimentos por certificação online. O modelo de formação em rede, colocando o foco na confecção de projetos comunitários para serem aplicados nas pontas, com desdobramentos nas comunidades, superou as expectativas do programa, articulou as entidades, fortaleceu a cidadania, empoderou agentes comunitários e promoveu a participação social a serviços do desenvolvimento local e de microredes territoriais também as iniciativas de capacitação técnica de jovens baseadas no recondicionamento de computadores e destinação de resíduos eletroeletrônicos que são articulados em rede e se fortalecendo institucionalmente com vista à sua sustentabilidade compartilhando suas experiências dando visibilidade às suas ações captando recursos financeiros e parceiros para a sustentação econômica as iniciativas dos CRCs estão estimulando a ampliação desses espaços. Porém, a desburocratização e legitimidade dos processos de seleção pública, bem como a contratação das entidades gestoras de iniciativas de recondicionamento de computadores, é fator fundamental para a sobrevivência financeira. Pelos impactos já comprovados que a apropriação ativa das tecnologias, da informação e comunicação promove na sociedade, é imprescindível que a inclusão digital seja percebida como um direito humano fundamental, assim como a educação, a saúde e o trabalho. Já tivemos mostra de que para isso é preciso que ela seja um objeto de gestão colaborativa, envolvendo áreas técnicas e sociais do governo e de outro lado da sociedade civil. E sabendo que, inclusão digital, só faz sentido se viabiliza acesso ao conhecimento e promove a emancipação cidadã, produzindo sujeitos críticos e participativos, reforçamos ainda que é imperativo que tenhamos padrões abertos e licenças que promovam a colaboração e o compartilhamento por meio de uma plataforma em tecnologias livres ausência de um marco regulatório das relações entre Estado e sociedade civil, contribui decisivamente para a construção de um ambiente de desconfiança num espaço que tradicionalmente foi marcado por relações de parceria e participação social. A opção por incluir oficialmente na temática da oficina a participação social não é por acaso. Nós entendemos que a inclusão digital não se faz sem participação social. O modelo de inclusão digital foi pensado e baseado na participação popular. Os conselhos gestores comunitários sempre foram meta de nossos movimentos. Enfim, nosso movimento permanente está dizendo não vamos aceitar que políticas públicas pelas quais tanto lutamos sejam descontinuadas. Não vamos permitir que o governo democrático e popular deixe de ser uma alternativa para todos os ativistas dos movimentos sociais. Inclusão digital é a garantia de direito humano de acesso ao conhecimento para qual a tecnologia e instrumentos queremos lisurar transparência e comunidades atendidas. Para nós, problemas e obstáculos não são motivos para desistir, mas sim desafios a serem vencidos, juntos com gente de cada região. Portanto, o nosso clamor por inclusão digital e participação social impõe-se, acima de tudo, como condição para uma sociedade mais justa e igualitária. A luta, certamente, continua e continuará.